Cinco filmes sobre o gueto que você deveria conhecer. Um perigo para a sociedade. Um jovem órfão de bairro afrodescendente de Los Angeles vive entre a comodidade de permanecer em uma vida de crime e a possibilidade de construir uma vida longe do lugar que cresceu, os donos da rua. Trey é enviado para viver com seu pai na difícil área centro-sul de Los Angeles. Os amigos de Trey, Doge Boy e Ricky não têm o mesmo tipo de apoio. Constantemente eles são atraídos para uma vizinhança de grande tráfico de drogas e cultura de gangues, com resultados cada vez mais trágicos. Baby Boy, o dono da rua. é um jovem sem rumo que aos 20 anos tem um filho e uma filha de relacionamentos diferentes. O rapaz está desempregado e mora com a mãe. Tudo se complica quando o um novo namorado da sua mãe, um ex condenado, vai morar com ele. Dias sem fim. Condenado à prisão perpétua. Um jovem reflete sobre as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o levaram a cometer um crime. Kicks defendendo o que é seu. Um jovem de 15 anos pede ajuda aos amigos para recuperar seu par de tênis Air Jordan que foi roubado